E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Sextou. E que sexta-feira, hein? Linda, maravilhosa, com sol desde os primeiros momentos do amanhecer, despontando, iluminando todo o estado de São Paulo. Muito bom o dia hoje para quem quer sol, protetor solar para quem for tomar aquele sol que vai brilhar o dia todo sem possibilidade de chuva no litoral só lá no interior, no oeste paulista, na região central aquelas pancadas próprias do calor podem acontecer no domingo é que pode mudar um pouco no litoral porque tem uma frente fria que não tem frio, mas tem muitas nuvens passa pelo oceano atlântico deve trazer um tempo um pouco mais nublado mas com possibilidade de chuva isolada à tarde Tenha aproveitamento no fim de semana, aproveite a praia, pessoal que trabalha na praia, olha, vai descer bastante gente mais uma vez e vai ser faturamento com certeza, se Deus quiser, aquele final de semana cheio para vocês todos. Tempo bom, tempo de sol, de calor, grande abraço a todos. O